E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a identificar máximos e mínimos relativos. E, para isso, eu tenho o gráfico de uma função aqui e tenho esses valores nos quais nós vamos tentar identificar quais são máximos e quais são mínimos locais. E, claro, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para x igual a. a f de a está aqui, esse é o f de a. o intervalo para os valores de x, um intervalo aberto que você escolher nesse intervalo, desde que não seja o a, o valor de f de x sempre vai ser menor do que o f de a. Então, esse ponto é o que chamamos de máximo local. E quanto ao b? Se esse ponto estivesse pintado, certamente seria um mínimo local. Mas, se você perceber, a função dá um salto, e, portanto, esse aqui é o f. De b. O que eu quero dizer é que, se escolhermos um intervalo próximo do b, o valor de f de x que estiver nesse intervalo é menor ou igual a f. De b. Portanto, f de b também é o um máximo local. E quanto ao c? Se esse ponto fosse igual a esse, seria bem fácil dizer que esse aqui é o mínimo local mas a função tem uma descontinuidade. Mas o que acontece em x igual a c? Nós podemos definir um intervalo aberto ao redor de c, de modo que f de c vai estar bem aqui, e aí você pode perceber que qualquer valor de x que você escolher nesse intervalo, f de x sempre vai ser maior ou igual a f de c. Se eu escolher o um x nessa parte, o f de c vai estar nesse intervalo, e se eu escolher um x nesse intervalo, todos os f de x vão estar nessa parte. Ou seja, f de x sempre vai ser maior ou igual a f de c. Portanto, por definição, esse ponto é o mínimo local. Agora, no x igual a d, nós vamos utilizar o mesmo argumento que utilizamos aqui. E, com isso, esse vai ser outro máximo local. Agora, no E, nós temos esse f, de e, e que é um mínimo local. Ou seja, você pode definir um intervalo aqui, e qualquer valor de x que você pegar dentro desse intervalo, você vai achar um f de x maior ou igual a f. De e. Ou seja, não importa o x que escolher dentro do intervalo, os valores de f de x sempre vão ser maiores ou iguais a f de e. Portanto, esse ponto também é um mínimo local. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E Até a próxima, pessoal!